Saudações delícias, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio Caio Nobre, Meus amigos, vamos para mais um vídeo de The God of War Ragnarok Nesse canal delicioso, sim rapaz Cory Balog, o diretor criativo da parada Está vida por conta dos vazamentos que tem acontecendo aí E ele falou sobre isso no seu Twitter recentemente, rapaz Dando aí algumas declarações acerca principalmente da distribuição em mídia física do jogo Que está atrapalhando pra caramba aí, em termos de spoilers e tudo mais que estão acontecendo no YouTube afora que estão estragando aí, que vão estragar a experiência de muita gente, principalmente aqueles que não curtem spoilers, então nós vamos comentar sobre isso aqui, mostrar o que o Cory Barlock falou e falar um pouquinho também dessas questões dos vazamentos que estão acontecendo se você tá curioso aí, rapaz, já deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse o nosso site pessoal, que é o melo.net está aqui embaixo no primeiro comentário fixado, onde nós temos lá notícias de games, análise de jogos principalmente, né, críticas de filmes, entre outros conteúdos para vocês. Confiram aí embaixo e deixem o feedback também do que vocês acharam e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, meus amigos. Deixa eu trocar a minha tela para a gente poder primeiramente tá, começar a conferir aqui a notícia que o pessoal do comicbook.com postou acerca aí destes vazamentos né e falando também trazendo os tweets do nosso querido Cory também acerca disso ó. vamos lá God of War Ragnarok aparentemente foi atingido com mais uma instância de spoilers devido às primeiras cópias de jogo sendo distribuídas por varejistas o produtor do jogo diretor no caso né Cory Barlog não está muito feliz com o desenvolvimento desenvolvimento das coisas né dos fatos o desenvolvedor de jogos conhecido por dirigir God of War de 2018 falou sobre a situação essa semana, chamando o último acontecimento de tão decepcionante, ao lado de um pedido de desculpas dirigido àqueles que agora têm a difícil tarefa de evitar mais spoilers de God of War Ragnarok. Os últimos tweets de Barlog sobre a situação do spoiler começaram com o um produtor dizendo que agora entendia o benefício de ter um instalador em um disco físico em vez do jogo completo. Embora Call of Duty Modern Warfare 2 não tenha sido nomeado especificamente, os comentários de Barlog parecem ter, ter, ser feitos né? em referência ao fato de que a versão física de Modern Warfare 2 consistia apenas de um disco de download ao invés do jogo completo. Se fosse esse o caso de God of War Ragnarok, a questão das cópias vendidas mais cedo provavelmente teria sido evitada. O segundo tweet de Barlog explicou melhor a situação, dizendo que havia um varejista por aí que vendeu o jogo duas semanas antes do seu lançamento. Aqui a gente tem os referidos tweets que eu vou mostrar pra vocês na íntegra daqui a pouquinho, né? E aí continuando, pessoal, para a gente poder finalizar essa matéria Uma rápida olhada em algumas comunidades onde esses tipos de situações seriam discutidas As quais não estaremos vinculando, dada a natureza de spoilers da discussão Que eles não, eles não, não vão colocar aqui no site, no caso, né? Vou poder evitar spoilers Mostra evidências de alguém recebendo uma cópia antecipada do jogo de um grande varejista essa é naturalmente uma situação em que alguém poderia facilmente compartilhar spoilers com base no tempo gasto com o jogo e, de acordo com essas mesmas conversas sobre o tópico, é exatamente o que aconteceu agora. Barlog, que comentou sobre esses vazamentos no passado com respostas semelhantes, encerrou seu tópico dizendo Desculpe a todos que precisam evitar os spoilers se quiserem jogar o jogo Novo, no caso fresco né, com uma página em branco para poder ter todas as surpresas aí do game E que não era assim que a Santa Monica Studios Sony Santa Monica no caso que ele colocou aqui né Queria que as coisas fossem antes do lançamento E aí meus amigos a gente vai aqui agora, deixa eu até trocar minha tela para poder ficar mais fácil para vocês verem aqui, nos referidos tweets do nosso querido Cory Balog sobre o assunto, né? E aí, o primeiro deles aqui foi o que eles comentaram sobre o instalador nas mídias físicas, ó. Você sabe, agora eu posso realmente entender o benefício. De ter apenas um instalador no disco físico Isso daqui, cara, realmente é uma coisa interessante Uma prática que as empresas poderiam adotar agora nas mídias físicas E principalmente se elas forem enviadas antes do lançamento Igual aconteceu aqui, né? Na verdade, não poderiam ter sido disponibilizadas O varejista ali, né? Ele meio que burlou um pouco essas regras aí, porque ele deveria ter vendido essa parada, deveria ter entregue, na verdade, só no lançamento. Não tão antes assim, para pessoas que não estão sob embargo, vamos dizer, né? E aí a questão do instalador que ele menciona é interessante, porque quando a pessoa inserisse o disco no console lá, ele chamaria uma, um download, né, com base na internet da pessoa conectada e tudo mais... Seria baixado o jogo, feito um pré-download, como a gente faz com as mídias digitais E aí ele seria disponibilizado, destrancado, né? Pra pessoa realmente jogar só quando o jogo fosse lançado Porque no caso da mídia física aqui, como eles distribuíram Já tem o jogo completo, cara Você não precisa esperar o dia 9, você, que é o lançamento do God of War Ragnarok Pra você jogar Você só insere ali, ele instala o jogo na versão que ele tá, né? E aí já era, você manda ver Saca? Aí você espera ali o lançamento pra receber as atualizações e tudo mais que eles devem trazer, eu acho, acredito eu, né, no dia 1 e tudo mais. E aí, o próximo tweet que nós temos que comentar aqui, pessoal, é o seguinte. Um varejista vendendo o jogo quase duas semanas antes do lançamento. Tão decepcionante. É o caso aí, né, que eles comentaram lá no comicbook.com também, desse varejista que distribuiu o jogo aí pra alguém muito antes do lançamento no caso, né, duas semanas e tal, como eles mencionaram lá. E agora tá surgindo spoilers a rodo pela internet afora, que a gente vai comentar um pouco a respeito daqui a pouquinho. E aí, por fim, é o pedido de desculpas do Cory pra galera que tá tomando spoilers aí e não queria. Desculpe a todos que você a todos vocês, né, que precisam evitar os spoilers se quiserem jogar o jogo fresco, né, sem sur... para poder ter todas as surpresas, as emoções e tudo completamente errado você ter que fazer isso, ficar se esquivando de spoilers por conta de sacanagem dos outros, né? Não era assim que qualquer um de nós da Santa Mônica Studios queria que as coisas acontecessem. E aí é isso, cara. Esse tweet foi publicado ontem, no caso, nesse né? Esse vídeo tá saindo hoje, no dia 30. E o que a gente tem pra poder comentar acerca dos spoilers, tá, pessoal? Tipo, realmente, já tá rolando spoiler... Pra caramba aí pelo YouTube afora, né? Eu ainda não cheguei a ver nada relacionado aí no, no Twitter, essas coisas, mas deve ter também E o que a gente fala, o que a gente tem comentado aqui, né mano, pro pessoal É pra tentar evitar div divulgar, bloquear palavras-chave aí relacionadas a God of War, Ragnarok, essas coisas E também atentar a galera pra esse tipo de coisa também, que as pessoas estão publicando esses tipos de conteúdo Criando canais do YouTube ali só pra isso e tal Pra quem vê, mano, evitar divulgar, mesmo quem gosta de spoilers aí, que acaba hypando mais pra poder jogar a parada ou assistir tal filme, série e tudo aí, vendo os spoilers... É, não divulguem, justamente pra não estragar a experiência de quem não gosta de ter esse tipo de surpresa assim No YouTube, cara É legal você ter esse tipo de surpresa do jogo Todas as emoções que ele traz e tudo Quando você tá jogando ali pela primeira vez Imerso ali naquela parada, sabe? Sentindo o gameplay Vendo a história se desenrolando aos poucos e tudo E não trechos que a pessoa vai colocando no YouTube ali pra gente Porque tá acontecendo Tem muitos canais aí, cara, de fora Alguns aqui do Brasil também que estão postando não só no título, mas também nas thumbnails lá, lascando coisa do jogo, além do que foi mostrado no trailer, tá? E o foda, cara, o pior disso tudo é que deve acontecer mais nos próximos dias, com trechos mais avançados do jogo, eu acredito. Porque, poxa, se a pessoa tá com a mídia física na mão... Ela tá jogando ali, tendo a experiência toda da parada Ela vai continuar pegando Filmando o um negócio lá E jogando esses trechos na internet E vai ter pessoas que vão pegar esses trechos E continuar compartilhando em mais canais E quem gosta do God of War, mano Tá pesquisando sobre o jogo e tudo aí Assiste vídeos acerca disso Vai acabar aparecendo uma hora ou outra Sabe, nas recomendações Então assim, meus amigos, a mensagem que eu quero Passar pra vocês aqui também, né Assim como outros produtores de conteúdo já fizeram vídeos a respeito E tal, é evitem divulgar qualquer tipo de spoilers sabe nas redes sociais aí em canais do YouTube também sabe postar vídeos acerca disso ou fazer vídeos comentando os tipos de spoilers que foram postados aí por essa galera que já tá com a mídia física em mãos, justamente pra poder preservar a experiência do pessoal sabe? Se você curte spoilers cara, beleza, não tem problema nenhum e tudo você viu ali, só não passa isso pra frente, justamente pra poder não atrapalhar as pessoas que não gostam disso e querem pegar o jogo ali no dia 9 e poder curtir toda a experiência, todas as emoções que God of War tem pra poder trazer pras pessoas. Então é isso meus amigos espero que vocês tenham curtido esse videozinho é muito triste esse tipo de situação, realmente é Lamentável. E eu gostaria de saber os comentários aí de vocês, a opinião de vocês, na verdade, né? Na seção de comentários aqui do vídeo, deixem aqui o que vocês pensam sobre tudo isso. E por favor, pessoal, evitem colocar spoilers aqui nos comentários também. Que a gente vai estar tá de olho e a gente vai banir qualquer um aí que postar spoilers do game aqui no canal. Beleza, meus amigos? Então, mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, e até mais! E...